Sustentabilidade e impactos socioambientais. Vamos ver o que é isso. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal. No vídeo anterior, a gente estava falando sobre os fatores limitantes e algumas possibilidades de cálculo da capacidade de suporte tem as mais variadas maneiras de, de fazer isso, a gente trouxe uma, um aspecto mais pontual e que pode servir para qualquer atividade que você está fazendo. Pode ser, inclusive, aí na, na roça que você está querendo plantar alguma coisa, permacultura, agroecologia, você tem que saber o fator limitante do teu solo, por exemplo, porque a partir desse fator limitante é isso que vai determinar se as culturas que você está plantando ali elas vão ter sucesso ou não vão ter sucesso. Se você não sabe disso, precisa saber, né? Porque senão, às vezes, uma única coisinha pode atrapalhar toda a sua colheita. Então, fator limitante é importante saber. E aí a capacidade de suporte, ou até previsão de, de colheita e tudo mais, advém desse fator limitante. Mas o que eu quero trazer hoje é um pouco diferente, o desdobramento disso, que são os impactos ambientais associados a qualquer atividade que a gente faça. Então, impacto ambiental, você está vivo, já, já é impacto. Ok? Isso a gente precisa entender. Qualquer ação que a gente faça, ou mesmo de não fazer nada, você ficar sentado o dia inteiro meditando, você está gerando impacto. Você está respirando, você está comendo, você está bebendo água, você né? está gerando impactos. Mas também você está meditando pelo bem do planeta e tudo mais. Os impactos são positivos ou negativos. Não são necessariamente negativos. São impactos que podem vir para o bem. Mas também impactos que podem degradar o ambiente onde você está. Eles podem ser persistentes no tempo ou pontuais. Eles podem ser diretos ou indiretos, reversíveis ou irreversíveis, permanentes ou transitórios. Isso tudo a gente, com o tempo, tem que levantar. Intuitivamente a gente sabe de muito, muito dessas coisas. Não é alguma coisa assim oh, né, que a academia está trazendo. E que não, não. Algumas coisas a gente sabe. Por exemplo, se tiver estiver no campo o agricultor ou o pecuarista, ele tem uma boa ideia, por experiência, ao longo do tempo, quantas cabeças de gado ele pode colocar na propriedade dele. Isso é capacidade de cargo, capacidade de suporte daquele campo. Como é que ele melhora isso? Ele entende onde é que está a deficiência nutricional lá no solo, para produzir, mais matéria vegetal, mais matéria orgânica que vai ser ingerida pelo gado e aí ele pode colocar mais cabeças de gado no mesmo lugar. Então a gente está vendo capacidade de suporte de um lugar. Vamos voltar no vídeo anterior, onde a gente estava falando de, de comunidades ali no Vale do Paraíba que recebem cada vez mais pessoas. Por exemplo, a Canção Nova, que é, é religiosa, né, católica ou os Hare Krishna, na fazenda Nova Gokula, ou algumas festas rave que acontecem lá no, no vale e que o pessoal está estruturando espaços enormes. É muito legal as histórias todas. Agora, a gente precisa fazer isso com método, né? sabendo minimamente o, o que é que está fazendo. E no caso do, do vídeo anterior, eu dei a ideia... Né? fizemos as contas, tem lá uma comunidade que eu fui visitar e que aí a gente levantou, diagnosticou alguns pontos e um deles foi a questão da água. Chegamos à conclusão de que hoje, da maneira que está que o sistema lá, cabem 1.728 pessoas. Essas pessoas, elas estão se alimentando, isso foi pensado por uma estadia ali de uma semana, 10 dias, né? Então, essas pessoas vão gerar efluentes, vão gerar necessidades que têm que ser atendidas. Então, elas têm necessidades fisiológicas. Elas estão comendo, então tem que estar preparando comida. Elas estão ingerindo comida e necessidade fisiológica, ela vai no banheiro. Se de repente não tem banheiro suficiente, ou se não tem água suficiente, vamos ver o outro lado da moeda, que é a, os impactos ambientais. A gente já viu também que qualquer coisa que a gente faça causa impacto, mas a gente está especialmente preocupado de não causar impacto negativo no ambiente. E aí uma das coisas que, que a gente já sabe, se vai ter uma festa ou algo assim, vai gerar algum impacto naquela comunidade. Que pode ser positivo por conta de, de geração de trabalho e renda, pode ser negativo por conta de é, tirar a, a, o, o sossego das pessoas que estão ali, que não estão participando da festa, dos eventos, na questão do som, tem um outro impacto que a gente precisa cuidar. Você vai fazer isso no meio de uma mata e vai espantar os bichos tudo que estão tá, ali por perto. Então isso tem que ser considerado também. A gente não espanta só as pessoas, né? assim como a gente não, não atrai só as pessoas. Dependendo daquilo que a gente faz, a gente vai atrair os bichos também ou vai colocar os bichos para correr. Isso tem que ser considerado. Na questão da água, imagina que, de repente, você está lá preparado para 1.700 pessoas, mas você decide é, dividir essas pessoas em diferentes áreas para não, não ficar tudo no mesmo lugar. Isso é gestão, né? Como é que você diminui o impacto no, no lugar? Você considera que o evento vai acontecer durante o período das águas ou o período da, das secas. Se for durante o período das águas, isso vai causar barro e um monte de, de complicação. E talvez você não queira isso. Aí o lençol freático pode estar, estamos falando de Vale Paraíba, né? entre Mantiqueira e Serra do Mar. Em algumas regiões é, que são mais suscetíveis, mais sensíveis, lençol freático mais elevado, Começa a chover, o lençol freático se eleva ainda mais. E aí complica um monte de coisa. As pessoas que vão estar no lugar não vão estar muito satisfeitas ou confortadas. Se é no período da seca, a coisa melhora um pouco, em termos de, de impacto no solo, na vegetação. Porém, a tendência é diminuir um pouco o volume de água. Então você tem que estar ciente disso e se programar, e talvez pensar um pouco menos de pessoas indo naquele local durante diferentes épocas do ano. Mas, digamos, por algum motivo acabou a água. Faltou a água no evento que você está fazendo. O que, que pode acontecer? E a gente tem que saber disso para se precaver. Se acaba a água, bom, eu tenho que continuar fazendo minhas necessidades fisiológicas. Aí eu vou fazer isso aonde? Onde é que as pessoas vão fazer? É inevitável. Vai ser na trilha vai ser atrás da moita, vai ser no meio do mato, e de repente você vai começar a ver uma situação que você não queria ver no lugar. Ao mesmo tempo também, você vai começar a perceber algumas coisas. As pessoas estão indo lá na região, aquela região atrai muita gente, muita água, cachoeira, as pessoas vão tomar banho na, nas cachoeiras e tá ok. Mas de repente acabou a água no chuveiro. Acabou a água no banheiro. As pessoas são forçadas a ir buscar alternativas. Logo, essas pessoas não só vão tomar banho no, no rio como diversão, mas também elas vão começar a tomar banho com sabonete, com shampoo. Esse é um risco que se corre. Elas vão escovar dente no, no, no rio, elas vão lavar os pratos no rio. E isso vai causar impactos tanto para a vida, Ali no rio, naqueles pontos, porque lembra, tem peixe, tem crustáceo, tem alga, tem fungo, tem um monte de seres por ali. E você começa a desequilibrar as coisas, você vai, vai ter gente, vai fazer xixi na água. Só que agora não é um ou dois ou meia dúzia, pode ser boa parte da população que está na, naquele evento, porque a água acabou. E além desse impacto no lugar, você esparrama o impacto rio abaixo também, comprometendo a qualidade da água dos seus vizinhos que estão que dentro da bacia. E isso a gente não quer. Então é preciso conhecer os fatores limitantes, é preciso conhecer a capacidade de suporte e é preciso prever alternativas para evitar... Né? impactos negativos que eventualmente possam ocorrer se alguma coisa não, não der certo. É 100% de garantia? Nada é 100% de garantia. Mas você tem que ter uma ideia geral e se precaver. Então, na questão do saneamento, por exemplo, que aí seria um problema, ou na questão da água, como é que você resolve? Você prevê caixas d'água para resolver a situação durante um, um período até que você encontre onde está o problema e resolva o problema. Ou então, você prever diferentes soluções de saneamento. Por exemplo, o uso de banheiros secos, que aí você não precisa de água. E a coisa bem feita funciona. Ou então, você prevê outras soluções alternativas. Você pode prever descentralizar a, a população que está ali definindo, famílias vão ficar em um determinado lugar, mais jovens vão ficar em outro lugar, e aí você prevê os impactos de diferentes é, atitudes ou hábitos dessas pessoas nesses diferentes lugares. Outra coisa que você pode fazer, diferentes lugares, diferente quantidade de pessoas. Você pode restringir o acesso das pessoas em determinado lugar. Como é que faz isso? Eleva preço para alguns lugares, diminui preço em outros lugares. Isso ajuda na, na gestão do, do encontro. Você pode dividir com os seus vizinhos esse pessoal que está vindo, que aí você distribui o impacto dentro da bacia também. E também colabora para que os seus vizinhos tenham uma fonte alternativa de renda, ou que naquele momento eles possam acolher né? um camping que, que tem ali na região, hotéis que tem na região, e aí você esparrama os benefícios é, em outros lugares e diminui né, o impacto no lugar, porque você dilui o impacto do lugar. Legal? Essas coisas todas é, é, é legal a gente pensar. Então, diferentes alternativas para o tratamento de efluentes diferentes possibilidades... Na caso falte água, né? sistemas redundantes que a gente pode pensar, diferentes captações para não depender de uma só captação, mas principalmente você vai fazer as coisas todas para evitar o máximo que aconteça qualquer impacto negativo. A gente falou no saneamento, né? seja ele qual for, qual a solução que, que for adotada, sempre impermeabilizando o sistema de tratamento de maneira que... o o que estiver contido ali, o que estiver sendo tratado, ele seja impedido de, de ir para o solo e eventualmente contaminar lo em sol freático. Então, a gente quer manter as coisas legais. Tudo bem? Então é isso, um grande abraço e até a próxima!